Nesse vídeo eu vou te ensinar como é que você vai fazer várias vendas através do TikTok com uma estratégia bem simples de ser aplicada Que qualquer pessoa pode aplicar, inclusive pessoas que estão agora começando o marketing digital, pessoas iniciantes Que nunca fizeram a sua primeira venda, vão começar a colocar essa estratégia em prática É só copiar e colar o que eu vou mostrar aqui no vídeo e você vai começar a fazer vendas diárias de até R$100 em comissões E tudo isso sem precisar investir nada, tudo isso sem precisar aparecer ou criar conteúdo A forma que eu vou te ensinar aqui é bem simples e você pode começar a fazer isso hoje mesmo e já garantir as suas comissões futuras aí a curta e média o prazo. Então antes de eu te mostrar a estratégia eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal deixar um like, porque eu vou estar tá mostrando aqui várias estratégias especiais para você que tá iniciando agora no marketing digital, poder fazer vendas diárias como afiliado. E quero te dar um presente também aqui na descrição eu vou deixar um link aqui para o meu mini curso gratuito, onde eu vou deixar lá seis aulas para você assistir, para você que tá começando agora no marketing digital, nunca fez a primeira venda tem interesse, mas não sabe onde começar esse mini curso vai te ajudar muito, e aí é gratuito tá? Então pode clicar lá que você vai gostar muito. Então como eu falei no início do vídeo, essa estratégia se baseia no TikTok, tá? Se você parar pra pensar várias pessoas a gente entra no TikTok, passam duas, quatro horas conectadas no TikTok vendo vídeos e você pode usar esse vício das pessoas ao seu favor. Então vou te mostrar a estratégia aqui na tela do meu computador, tá? A gente vai para a tela do meu computador para te mostrar em detalhes como é que funciona essa estratégia. Você pegar o passo a passo, copiar e colar aí na sua estrutura ou começar a trabalhar dessa forma que você vai conseguir resultados sim. Porém, lembrando que você tem que fazer acontecer, né? Tudo depende de você mesmo, você tem que ser consistente na estratégia. tem que estar tá fazendo isso todos os dias até começar a fazer suas primeiras vendas. Depois que a primeira venda então você vai começar a receber outras vendas também É um processo natural, beleza? Então a gente vai para o meu computador agora Eu vou te mostrar toda a estratégia por trás das minhas vendas aqui Que eu faço todos os dias como afiliado então, bora pro vídeo. Bom, antes de mais nada, antes de eu te mostrar como é que funciona essa estratégia, a gente precisa primeiro encontrar um produto bom para estar tá divulgando como afiliado. Se você é iniciante e não sabe encontrar um bom produto, basicamente você vai procurar um produto que tenha tudo aquilo que o um afiliado precisa. Como página de vendas boa, tem um suporte muito bom, tem um pós-venda muito bom também. Tem que ter material de divulgação para os afiliados, né? para eles usarem isso para divulgar e vender. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é entrar no Hotmart. Se você não tiver uma conta é bem simples, é só você digitar aí Hotmart é, no Google. O primeiro link você já faz lá seu cadastro aqui nesse esse botão bem simples, tá? E caso você queira um vídeo mais detalhado de como encontrar um nicho, um produto lucrativo, eu vou deixar um link aqui na descrição de um vídeo meu. Onde eu mostro como é que você pode fazer isso de uma forma muito rápida, beleza? Então vamos lá. Vou entrar aqui na minha conta. A primeira coisa que você vai fazer quando abrir o seu hotmart é você vir aqui em mercado. E tem algumas coisas aqui que precisa da sua atenção. Existem alguns tipos de produtos que são bem especiais para trabalhar no TikTok, que viraliza muito o conteúdo lá e você consegue fazer vendas diárias usando essa estratégia. Os principais produtos que eu que ao meu ver são bons para trabalhar com essa estratégia são do nicho de unhas, né? Aqueles produtos de unhas de gel, alongamentos de unhas, também tem curso de bolo, bolo no pote cupcake, custo de bolos caseiros também, produtos de seca barriga, como por exemplo esses aqui que eu vou falar dele mais para frente, que é o receitas para secar, um produto também muito bom para trabalhar. Um nicho de maquiagem, né? Maquiagem, pessoas, as mulheres gostam muito de passar horas vendo vídeos de maquiagem no TikTok, no Kawaii também, em outras plataformas. E você pode usar isso a seu favor. Então a gente precisa encontrar um produto aqui que seja muito bom para se trabalhar. Por sorte eu já fiz uma pesquisa, eu trabalho com um produto de alongamento de unhas e ele te dá vários materiais para afiliados. Isso é muito importante para você trabalhar com essa estratégia do. TikTok. Então eu vou tentar procurar o um produto aqui para vocês. Então, o produto em questão é esse aqui, ó, designer de unhas, tá? Que é um produto de alongamento de unhas. Eu não sei porque ele tá com os graus, a temperatura é baixa aqui no Hotmart, porque é um dos produtos mais vendidos na plataforma, deve estar tá um pouco bugado Esse aqui é o produto, tá? É o design de unhas é um custo de alongamento de unhas. Você pode estar tá utilizando em qualquer produto que seja nesse segmento e também outro produto que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Eu vou trazer aqui uma mina de ouro para vocês. Esse produto aqui é muito bom para divulgar porque ele dá muito material para afiliado, tá? E uma coisa que me chamou muita atenção é que ele tem um site separado de mostra vários outros produtos que eles são donos e que você pode se afiliar também. Se você baixar aqui um pouco, você vai ver aqui o material para afiliados. Se você entrar nesse site aqui, você vai entrar nessa nesse site, né? Que você é do pessoal do curso, tudo mais. Tem aqui várias informações importantes. E aqui abaixo tem todos os produtos que eles têm disponíveis nas plataformas para você estar tá se afiliando. Cursos relacionados à estética, como você pode ver. O curso é esse aqui, ó. Alongamento de unhas, ó. Aqui já diz que eu sou afiliado. E tem vários outros produtos aqui, ó. De unha, tem de maquiagem também. Como eu falei pra vocês no início do vídeo: tem escova de cabelo, tem barbeiro também. Aqui tem de do nicho de culinária, né? Que é marmita fit. Aprender a fazer sushi, salgadinhos, enfim. Tem vários produtos que você pode estar tá encontrando aqui. E o mais interessante é que eles te dão todo o material possível para você estar tá trabalhando como afiliado. Se eu escolher esse produto aqui, eu vim aqui em materiais, você vai ver que tem aqui muita coisa aqui no Google Drive que você pode estar tá utilizando. Aí tá? eu vou usar isso aqui para mostrar para vocês como pode usar na estratégia do TikTok. Outro produto muito bom também para se trabalhar é esse aqui, ó. Receitas para secar. E ele também tá e dá muito material para afiliado como prova disso eu vou entrar aqui no meu tiktok para te mostrar que eu tenho um perfil que eu trabalho com essa estratégia eu uso essa estratégia nesse nicho aqui com esse produto e já me rendeu muitas comissões tá outra coisa muito importante que eu que vale lembrar é que você precisa procurar produtos de ticket baixo que vende muito mais rápido que produtos de ticket alto um produto ali até 97 reais no hotmart na monetiza enfim Qualquer uma das plataformas que você for trabalhar é um produto bom para você estar tá começando a usar essa estratégia no TikTok. A estratégia para você vender através do TikTok é para você levar tráfego para esses vídeos e esses vídeos vão te gerar comissões. Como assim? Eu vou entrar aqui na, no meu TikTok e você vai perceber que se você procurar sobre aqueles nichos que a gente viu né? Os produtos. Você vai encontrar muita coisa, tá? Como por exemplo, aqui ó, nicho de unhas. Você vai ver aqui muitos vídeos relacionados a isso. Se você vir aqui em contas, você vai ver várias contas e você pode estar tá se espelhando e criar uma conta igual a sua, tá? Como por exemplo, esse perfil aqui, unhas God Nails, que é um perfil do nicho de unhas mesmo, tá? E se você clicar aqui no link dessa pessoa, ó, no link da bio, você vai ter um link de afiliado. Ou seja, se você comprar um curso através dessa pessoa, a pessoa vai ganhar uma comissão. E o que chama mais a atenção também aqui é a headline, tá? tá tudo sobre unhas perfeitas e aqui é a oportunidade de você ganhar de 3 a 6 mil. Reais mensais e uma setinha apontando para baixo para pessoa clicar no link, isso é muito importante. É então, um CTA que chama muita atenção. Eu quero mostrar para vocês também um outro nicho, né? Que é o receitas para secar que eu tenho falado. Se você digitar aqui ó, receitas para secar barriga e vir aqui em contas, você vai encontrar o meu perfil, que é um perfil que eu uso aí secundário. E esse perfil aqui já me gerou muitas vendas como afiliado. Eu parei de postar nele, não sei por, por qual motivo, não sei. Tá me gerando vendas até hoje, tá? Sempre cai. Como você pode ver, ó. Eu postei apenas um vídeo com uma imagem coloquei uma música, coloquei hashtags relacionadas e gerou mais de 17 mil visualizações. Você pode ver aqui, 17.500 visualizações, que veio até o meu link e clicou para comprar o produto. Então é isso que você vai ter que fazer, você vai criar uma conta no seu TikTok, vai escolher o seu nicho e vai colocar vídeos aqui relacionados ao seu produto. Então por isso que é muito bom que o produto que você escolher tem que ter material para afiliados, porque você vai jogar esses materiais aqui, você vai colocar os vídeos aqui e fotos também e vai colocar hashtags relacionados e também vai gerar muitas visualizações e sempre mandando a pessoa clicar no seu link da bio. Então ó, aqui ó, eu tive 17.500 visualizações, teve aqui esse aqui que teve 7.000, 8.000, teve um aqui que teve 4.000 e esse aqui, o primeiro que eu postei, teve 15.000 visualizações. Então já foi um perfil, já foi um nicho muito bem trabalhado e eu ganhei muitas comissões aqui, tá? E a melhor da estratégia é que você pode fazer tudo isso aqui sem precisar aparecer. Você não vai aparecer se não vai criar conteúdo, você vai apenas pegar vídeos relacionados ao tema que você pode pegar no material de afiliados do produto, ou também você pode baixar vídeos recicláveis dentro do TikTok mesmo, para estar tá baixando, é vídeos de outros perfis, por exemplo, Estou utilizando a sua conta e também fazendo essa estratégia acontecer. Então, como é que você pode fazer para baixar esses vídeos recicláveis que você pode encontrar aí no seu TikTok? Tá? Vou dar um exemplo aqui do meu perfil mesmo. É só você clicar no vídeo que você quer vir, você clica aqui no link, copia e você vai vir aqui vai digitar baixar vídeos do TikTok. Você vai vir aqui nesse primeiro site, cola o link aqui, clica em baixar e aí tem a opção aqui, ó. Sem marca d'água, você vai clicar nessa opção para baixar o vídeo sem a marca d'água Do TikTok, você pode ver aqui embaixo que o vídeo Já foi baixado e você já pode estar tá subindo Na sua conta do TikTok, voltando aqui para aquele Produto de unhas que eu tenho mostrado para vocês né? Todo aquele material que eu tenho mostrado Você pode estar tá utilizando isso aqui, como eu falei para estar tá divulgando no seu TikTok, então se você vir aqui Por exemplo, nessa aba de vídeos, tem vários Vídeos aqui de unhas, né, do material Deles, de unhas que você pode estar tá utilizando Pode estar tá utilizando no seu TikTok e você não vai gastar Tempo nenhum, cara, tudo aqui, tá gratuito para você, você não vai precisar criar conteúdo nenhum Nada. e também imagens, tá? você pode pegar as imagens e fazer da forma que eu fiz, que é subir as imagens, colocar uma música e vai ficar como se fosse um slidezinho passando. E aqui tem muita foto, muita foto. E mulheres gostam muito de ver isso. Então deixa eu dá para você ganhar muito dinheiro com uma afiliada. Então eu já te expliquei né, como é que funciona a estratégia. Você vai criar uma você vai criar uma conta no TikTok, vai escolher um produto, um nicho. Vai ver se o produto tem material de afiliados para você. Tá pegando esse material e criar conteúdo para sua conta do TikTok. Então lembrando também que é muito bom você criar uma, um perfil que seja relacionado com o tema, né? Por exemplo, o meu aqui tem receitas para sacar a barriga. Então você não vai divulgar um produto seca barriga com o nome de conta marketing digital por exemplo entendeu você sempre coloca aí tudo relacionado ao produto que você está divulgando e se você quiser criar suas próprios seus próprios vídeos tem um aplicativo gratuito que dá para você fazer isso que é o CapCut tá eu vou deixar tá deixando aí na tela um exemplo onde eu vou mostrar para vocês como fazer a edição no CapCut com as imagens mesmo. Ah. Essa estratégia é bem simples, qualquer pessoa pode aplicar. O que você tem que fazer é ter consistência nas postagens, tá? Então eu desafio você a estar a sua conta a partir de hoje e estar colocando pelo menos um vídeo por dia na sua conta para você começar a viralizar o seu conteúdo e começar a fazer suas primeiras vezes. Uma coisa que eu quero falar para vocês é que no link da bio, se você não quiser colocar o link do produto, você pode também colocar um link que te leve diretamente para o seu WhatsApp. E lá no WhatsApp você pode fazer a conversão da a venda tendo a consistência postando pelo menos um vídeo por dia no em 30 dias aí. Você vai ter um material muito bom, um perfil muito bom, com várias visualizações e vários clientes chegando no seu perfil, a sua página de vendas e comprando e você recebendo comissões diárias, ganhando aí mais de 100 reais em comissões, 90 reais em comissões, somente como afiliado com apenas uma estratégia. Imagina com outras estratégias que você poderia estar tá colocando em prática hoje para estar tá vendendo como afiliado. Então, essa é a estratégia. Eu espero que você coloque mesmo em prática. Tá lembrando que eu tenho um presente para você, eu vou deixar aqui um link na descrição do meu mini curso, onde eu te a em seis aulas a estratégia que eu utilizo para fazer vendas de forma rápida e eu ajudo afiliados e iniciantes com elas destravar as vendas delas com esse material. Então, se você quiser também, o link tá na descrição abaixo. Você clicar se inscrever e você vai começar a receber as aulas no seu e-mail. E eu quero agradecer por você tá assistindo o vídeo até o final, espero que você tenha gostado. Se eu te ajudei de alguma forma, é deixar aqui nos comentários, diz se você gostou ou não da estratégia e me diz se você vai aceitar o desafio e vai começar a colocar em prática essa estratégia. Fechou? Então, eu espero mesmo que você tenha gostado desse vídeo. Tem link aqui na descrição de outro material para você tá dar a vender mais mais que uma filhada, dá uma olhadinha lá que você vai gostar muito, fechou? Então eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e fui.